Olá, meu nome é Yuri e vamos direto para as principais notícias que ocorreram no Brasil e no mundo e que talvez você tenha ouvido falar. Primeira notícia, o Brasil planeja eliminar a necessidade de visto para os americanos, diz ministro. Se isso for realmente aprovado, todo e qualquer americano poderá entrar e sair do Brasil quando quiser. Se o Brasil já é considerado um país de turismo sexual, essa medida pode aliviar o entressai dos americanos. O Brasil não espera gozar da mesma atitude vinda dos americanos, portanto ainda não é um troca-troca de gentilezas. Próxima notícia, um grupo de pessoas que acredita que a Terra é plana organiza a primeira excursão para chegarem ao fim do mundo. A organização é promovida pela Conferência Internacional da Terra Plana e pretende se lançar no mar em 2020. Vamos torcer para que eles não se percam e fiquem navegando em ciclos. Próxima notícia, um jovem chinês vendeu um dos rins para poder comprar um iPad e um iPhone para se conectar ao mundo virtual. Wang shang Kun acreditava que ter dois rins não era necessário. Depois da cirurgia ilegal, ele teve infecção renal e hoje está literalmente conectado a uma máquina de hemodiálise, infelizmente não tem conexão com a internet, mas que faz o sangue de Wang navegar por dentro da tecnologia. Próxima notícia, após ser roubada, Mulher obriga ladrão a manter relações sexuais com ela Esse caso ocorreu no estado do Tocantins Jonas Teixeira invadiu o salão de beleza da capeleireira Mônica Santos De 28 anos de idade O que Jonas não sabia é que Mônica é faixa preta em Karate Mônica dominou Jonas e o algemou com uma algema de pelúcia cor-de-rosa obrigando o a tomar Viagra Eles mantiveram muitas relações sexuais por três dias Após ser liberado Jonas prestou queixa na delegacia, foi preso por assalto à mão armada e Mônica presa por cárcel Mônica, que é cabeleireira, ao invés de pentear, dessa vez descabelou um palhaço. Última notícia! Na Flórida, Estados Unidos, Brian Stewart prometeu matar seus vizinhos com excesso de bondade. Os vizinhos ficaram preocupados com gritos e pancadas durante o dia todo na casa de Stewart. Então, durante a noite, Resolveram fazer uma visita para saber se estava tudo bem. Stewart abriu a porta segurando um enorme facão em que estava escrito a palavra VONDADE. Ao desferir um golpe contra um dos vizinhos, o um outro vizinho se jogou na frente do facão e teve um corte de meia polegada em um dos polegares. A polícia foi acionada e Stuart ficou chocado depois de levar um tiro com uma arma de choque. O delegado disse que Stewart não estava bem, o seu hálito exalava o um odor fétido de álcool. A fiança estipulada em 10 mil dólares, não pode ser paga e Stuart permanece preso até ficar bom de novo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para se manter informado com as notícias do Brasil e do mundo, dê um like no vídeo e compartilhe. E aqui nos volta a qualquer momento com novas informações. Fiquem ligados!